Com o verão chegando, não tem como não pensar numa piscina para se refrescar nos dias ensolarados de verão, não é mesmo? É por isso que estamos aqui hoje na Sede Lagoa para entrevistar a professora Sandra, que dá aula de natação aqui no clube. Vem com a gente. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Savela? Então, é, a gente tem umas perguntas né, separadas para você, porque são muitas dúvidas dos nossos sócios também. Mas, para começar, a gente queria saber como que começou a sua carreira no esporte como professora de natação, né? E há quanto tempo você dá aula no clube? Bom, a minha carreira no esporte começou quando eu era criança, né? Dentro de clubes, eu nadei no Fluminense, depois nadei naquele Jacarepaguá Tênis Clube. E parei, aí fiquei estudando só, né? E quando eu entrei para a Faculdade de Educação Física, foi uma das faculdades que eu fiz, a primeira, eu voltei a competir. Aí eu competia no triatro. Fiquei até 2000 competindo no triatro e sempre competindo e dando aulas. Né? Sou fisioterapeuta também, mas minha grande paixão é a água, é a natação. E você acha que tem como uma pessoa aprender a nadar depois de hoje, né? Com certeza! Eu já tive uma aluna, que foi a mais velha, tudo bom, de 80 anos, e ela chegou... Inclusive, eu dava ela, aula a ela aqui na piscina semiolímpica, e ela vinha, agarrava meu pescoço, me enforcava com medo, e hoje ela nada. Qual é a frequência de prática? Você já está por exemplo, quantas vezes por semana, para já ir começando a notar Olha, dependendo da faixa etária, é, duas vezes por semana você já nota grande diferença. O que você recomendaria para alguém que deseja começar a praticar natação agora sem experiência técnica? Eu recomendo comece já. <risos> comece hoje, porque a natação é um esporte super completo, que não causa traumas né? em articulações. Então eu recomendo a natação como um esporte para parte cardiovascular excelente. Então eu recomendo comece hoje. E quais são os principais benefícios? Os benefícios é bem-estar, é... você tem um, um trabalho muscular, sem dar trauma à musculatura, sem dores, sem cansaço físico. É... A parte cardiorrespiratória é maravilhosa, entendeu? Parte vascular também, então os benefícios são inúmeros. E você não tem. O perigo do trauma, né? Como você tem na corrida, no ciclismo, nos esportes coletivos, né? Então, os campeonatos, times do Brasil, fazer importante vitória. o que a pessoa precisa para se tornar um atleta profissional? A pessoa precisa de muita determinação. Eu sempre digo: determinação é tudo na sua vida não só na sua vida esportiva, mas como na sua vida profissional é determinação é você ter assim dedicação né, aos momentos de treino e que são às vezes até exaustivos né? Para você ser um atleta, se você não for determinado a fazer aquele tipo de treinamento, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a determinação é muito importante. E você ter a responsabilidade com aquele treinamento que você tem a fazer diário. Né? Isso é também é muito importante. Tudo bem? Muito obrigado por esclarecer Por hoje é só. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com todos aqueles seus amigos e familiares que adoram esse esporte olímpico que é um dos mais praticados no Brasil. Até a próxima.